E aí, pessoal, beleza? É, no vídeo de hoje eu estou trazendo aqui para vocês Como está instalando o BandLab no smartphone, né? O Keywalk BandLab Para você estar tá Fazendo gravações pelo seu smartphone Dependendo do local onde você esteja né? E você não tiver um computador né? Para estar tá acessando, né? Então você pode estar tá utilizando o seu próprio smartphone Para gravar suas ideias e tudo mais De né? De alguns áudios E até criação, né? De algumas... Alguma de música, seja música, vinheta Alguma coisa que você trabalhe né, com isso Então vamos lá é, Primeiramente aqui você vai No Play Store No caso eu estou usando Android, Android né? Você vai no Play Store é, E digita BandLab é, BandLab E dá buscar E vai aparecer aqui em cima né? BandLab E você só clica em instalar, ele vai estar instalando, ele vai instalando E assim que, olha lá, já apareceu, já instalou no caso. Aqui você vai em abrir, né? Ele vai estar tá abrindo o aplicativo. Se você já tem uma conta que você criou é, pelo computador, no caso para estar tá baixando o QQOL que, e que tudo mais né, no, no PC, você pode estar tá utilizando a mesma conta. Ou então você pode estar tá criando uma, uma nova conta, né? Então aqui você... Vem aqui em, em Singap com e-mail, né? Você também pode estar tá utilizando o Facebook Ou o Gmail, né? A sua conta é Gmail Ou o número de telefone também o celular aqui embaixo a gente vê, né? Marcado Então... É, você pode estar tá criando uma conta nova, né? Então você vem aqui Em... Aqui no Singap aqui, né? Singap e... tá estar criando uma nova conta vamos lá é, pode salvar sem ou não né eu vou colocar nunca. nome de usuário eu vou colocar herbert Tutor. próximo aqui você escolhe o que você no caso para qual finalidade você vai utilizar eu geralmente coloco de tudo aqui, marco todas as coisas aqui, né é, aqui é o estilos favoritos, eu coloco também todos os estilos e outros e aqui já é, criamos já a conta, né então aqui você pode estar tá seguindo pessoas também, né você pode estar tá seguindo pessoas assim como pessoas também pode te seguir, né é como se fosse uma rede social só que na parte de música, musical né Então temos aqui, aqui é o home né Temos aqui para explorar né Algumas coisas também a gente tá buscando né? Outros, Outras pessoas também, tá seguindo né Notificações E aqui temos essa pastinha aqui no cantinho é, Inferior direito né onde vai ficar todos os seus projetos que você criou né, então você pode criar um novo projeto aqui no new nesse mais new e ou então apertando aqui nesse mais na cor laranja aqui aqui nesse você cria um projeto aqui ou aqui em new né então vamos lá, vamos criar aqui em no laranja então aqui você tem ó, você tem você pode importar uma track em mp3 m4a em wave ou, ou midi né você pode importar uma track aqui você vai utilizar o microfone do próprio celular para fazer uma gravação nova né você pode também criar loops que em, em, em beat, né tem vários vários packs de, de bit para você estar tá utilizando o tipo loop né um midi instrumentos você está utilizando é, instrumentos MIDI do próprio é, BandLab aqui, do aplicativo é, plugin e amp do, de guitar né? guitarra, efeitos de guitarra né? e assim como de baixo, você tem esses instrumentos virtuais para estar tá utilizando né? então aqui você pode criar uma track que é permitir que o app BandLab grave áudio, você coloca permitir Aqui no fone temos a, a, a esquerda, né? aqui temos a monitoração para você estar tá ouvindo o que você está gravando, assim como que já foi gravado as track, está acompanhando, né? aqui, aqui temos a, no caso é a track, né? a, a wave, as ondas né? de gravação, Aqui é como se fosse um autotune, tune auto-pitch. Ele é como se fosse um autotune, mas é uma versão beta, né? Ele não é tão preciso assim. E temos o FX. O FX é assim que a gente grava. O nós podemos estar utilizando o, o equalizador, compressor, todas as coisas que ele tem disponível no aplicativo. Vou dar um exemplo aqui. Aqui, nós temos é, large hall que já ele tem um reverb junto temos é, belé é, balada né balada dos anos 70 70 pop vintage rocker é, beatles lapback bright room entre outros e você também pode estar tá, é, selecionando algum e aqui você, no caso aqui, é o Reverb, então aqui você pode estar tá controlando a, a intensidade do Reverb, tamanho da sala, jumping, mais e aqui nesse mais aqui em cima, nesse mais aqui, você pode estar tá adicionando outras, outros plugins, né? no caso aqui temos Distorção, Equalizer, Delay, Equalizer gráfico né colizador gráfico um phase 45 um estéreo chorus um studio reverb um tech Lab, um compressor né aqui embaixo que temos também a simulação de amp temos aqui o delay distortion aqui temos compressor também gate modulação Efeitos que você pode estar tá acrescentando né? Então, por exemplo Se eu quiser acrescentar um delay Ele vai aparecer aqui em cima aqui temos o reverb, aqui temos o delay Então você vai estar tá controlando O delay por aqui né? Na track tudo mais Mas é basicamente isso é... Eu vou ver se eu vou gravando mais é, Outros vídeos né? Falando a respeito disso Desse, do Band Lab do aplicativo e dando algumas dicas né, de como ele funciona realmente e assim eu vou estar tá, posteriormente eu vou postando mais vídeos a respeito e para estar tá tirando dúvidas e é isso aí se você gostou do vídeo deixe seu joinha é, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito para estar tá acompanhando novos vídeos que eu irei postar a respeito do, do Band Lab entre outras coisas né e ative o sininho também para estar tá recebendo as notificações assim que eu postar os novos vídeos. E compartilhe com seus amigos é, o vídeo para quem queira também estar tá conhecendo o BandLab e tudo mais. E é isso aí. Um forte abraço a todos e valeu. Até mais.